prezados conselheiros, vice-presidentes, diretores, funcionários, nosso querido e estimado quadro social, nossa razão de ser, amigos e amigas. Mais um ano se vai, um ano difícil por força dos reflexos da pandemia e do momento sensível pelo qual passa o nosso Brasil. Desejamos-lhes um 2023 em completa sintonia com suas aspirações e daqueles que lhes são caros, sempre, sempre sob a batuta do Pai Maior, com muita paz e saúde. Que o Gadu, grande arquiteto do universo, seja realmente brasileiro e zele pela nossa nação. Felicidades, sucesso continuado. Brasil acima de tudo.